Agora é o X da questão, ó A maquininha, ó Essa aqui é aquela maquininha que a gente trouxe, pessoal Lá da China Lixa brilho d'água, ó aquela mentinha, ó Pra quem perguntou se tava funcionando, como é que era, tal, ó, funciona perfeitamente, a rotação dela é mais baixa, né? Tem a regulagem aqui, pessoal, regulagem de velocidade, rotação baixa, não queima na lixa, e para fazer esse tipo de acabamento que o Davi tá fazendo aqui, ó, de corte mesmo, ó, dá uma, uma melhorada no corte, né, na qualidade do corte, agora aqui vai uma grelha, então ali, ó, é o L da grelha, Para ficar um acabamento show de bola, a gente usa... As ferramentas que a gente está importando aí, nível a laser, vocês sempre ah, é. vê, né? agora a esmerilhadeirinha, a politrizinha. Olha lá, dois cortes prontos. Show de bola. Conforme a gente for usando as ferramentas, a gente vai mostrando pra vocês aí, pessoal. Beleza? Valeu. Valeu, Davi. Viu aí, pessoal? Então é Simples. Cortou, fez os, os riscos, tá? Com a sua, a sua máquina pra ele ficar certinho. Cortou com o disco de serra mármore. Dá acabamento com isso aqui, ó. Lixa brilho d'água, pessoal. Pra dar acabamento em porcelanato é 100%. Tá? Show de bola. A gente importou a politrizinha Cara, o pessoal pergunta, Franz, as ferramentas que você importou, tá bacana? Tá dando certo? Veio legal? Pessoal, veio legal. O nível a laser, mostrei pra vocês já. O pessoal, até o, até o eletricista pegou o nível a laser emprestado pra instalar os lustres mas beleza Politrizinha também Show de bola E as outras ferramentas também Tá chegando mais ferramenta eu importei mais ferramenta, pessoal Porque é muito barato importar da China, gente É muito barato Importei mais três ferramentas Em breve vou mostrar pra vocês Beleza?